agora a linha Color, so que é uma linha própria para pré e pós química, porque ele tem ativos como ômega 3, 6 e 9 e também ácidos graxos que são nutrientes capazes de criar uma película em volta desse fio que não deixa o cabelo oleoso e promovendo aí a hidratação por mais tempo nesse fio, evitando o desbote da cor e também protegendo de danos externos como agressão chapinha, secador, agressão solar. Protegendo o cabelo da sua cliente tanto antes quanto depois de uma química para você usar dentro ou indicar também para o uso home care no seu salão de beleza.